E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a dividir alguns polinômios de uma forma mais rápida. E para isso, nós temos x² mais 7x mais 10 dividido por x mais 2. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Existem duas maneiras de dividir isso. A primeira é fatorando esse numerador de modo que tenha alguma expressão que seja comum aqui no denominador para que possamos simplificar essa divisão. E nós já vimos como fatorar essa expressão diversas vezes. E se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. Mas, basicamente, você tem que pensar em dois números que somados vão dar 7 e que multiplicados vão dar 10. E, nesse caso, os números são 2 e 5. E aí colocamos na forma fatorada da equação do segundo grau, que é x mais 2 que multiplica x mais 5. E dividimos isso por x mais 2. Mas claro, isso aqui é um método. Mas se você quiser, você pode achar as raízes dessa equação do segundo grau, que é x igual a menos 2, e x igual a menos 5 e substituir na fatoração da equação do segundo grau, que é a, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2. E aí, como o a é 1, você poderia colocar como 1 que multiplica x menos menos 2, que multiplica x menos menos 5, iria chegar em x mais 2, que multiplica x mais 5, que foi exatamente o que achamos aqui. Essa é uma alternativa, mas por que fazemos isso? Simples. Agora podemos cancelar esse x mais 2 com esse aqui e vamos ficar somente com x mais 5. E claro, o x ele tem que ser diferente de "-2", porque se for igual a "-2", nós vamos ter esse denominador zero. E como sabemos, não podemos dividir por zero. Uma outra maneira e mais trabalhosa de realizar essa simplificação é dividindo o polinômio quadrático x x² mais 7x mais 10 por x mais 2. E aí, podemos utilizar vários métodos, mas eu vou usar aqui o algoritmo Tradicional de divisão. x ao quadrado dá para dividir por x? Sim, dá x. E aí pegamos esse x e multiplicamos por x, que dá mais x ao quadrado e trazemos para cá, invertendo o sinal, por isso ficamos com menos x ao quadrado e x vezes 2 é igual a 2x. Colocamos aqui como menos -2x. Agora somamos esses dois polinômios e aí x ao quadrado menos x ao quadrado vão se cancelar e 7x menos 2x é igual a 5x e abaixamos esse 10. E como o grau desse polinômio é igual a esse aqui, podemos continuar a divisão. E como fazemos isso? Pegamos esse 5x e dividimos por x, que vai ser igual a 5 positivo. E esse 5 nós multiplicamos por todos esses termos e trazemos para cá invertendo o sinal. 5 vezes x vai ser 5x, colocamos aqui como menos 5x. 5 vezes 2 dá 10, e colocamos aqui como menos 10. Agora, se somarmos os polinômios, cancelamos esse 5x com esse menos 5x e esse 10 com esse 10, o que significa que o nosso resto é zero. Observe que os resultados são iguais. Independente da maneira que você escolher, o resultado vai ser o mesmo. Só que essa maneira foi mais rápida, né? Só que presta atenção. Se você fizer desse jeito, você tem que colocar essa restrição, senão a resposta não estará totalmente correta. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.